Olá, eu sou Gilberto Sulba e hoje eu te convido a refletir comigo sobre porque, diante de uma mesma situação, algumas pessoas ficam estressadas e ansiosas e outras não. Isso depende do intérprete. Observe como você interage com o mundo e com os outros. Os cinco sentidos captam os estímulos, nós interpretamos essa mensagem e respondemos de acordo a nossa interpretação. Respondemos com pensamentos, emoções e ações, ou seja, isso representa as nossas atitudes, nossos comportamentos e os nossos resultados. Eu identifico três casos mais comuns. As pessoas mais estressadas e ansiosas não param, não respiram, não fazem uma interpretação mais elaborada dos estímulos que chegam, apenas reagem automaticamente ao que chega até elas. Outro caso é quando a pessoa vive naquilo que eu chamo de piloto automático. Ou seja, ela reage sempre do mesmo jeito, fica repetindo sempre os mesmos pensamentos, emoções e ações. Também se torna uma pessoa estressada e ansiosa e vai piorando a cada dia que passa. Um terceiro caso é aquela pessoa que para, respira e procura entender o que está acontecendo antes de responder a um estímulo. Assim consegue manter o equilíbrio emocional e mental com mais facilidade. A grande descoberta é que isso pode ser treinado. Ou seja, se você é uma dessas pessoas que anda é estressada, ansiosa e exausta, isso pode mudar. Se você tem ou já teve problemas com estresse, ansiedade e exaustão, conta pra mim aqui nos comentários e deixa eu te dar uma ajudinha. Agora, se você já decidiu que quer parar de sofrer com estresse, ansiedade e exaustão, clica aqui e dê uma olhadinha na minha página. Lá eu posso te ajudar a entender melhor como libertar a mente das emoções negativas nesse mundo frenético em que vivemos.